Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no consultor de rima a gente vai falar como usar a rima do adversário a seu favor. Aí vem a vinheta. Eu estive junto com a Jaqueline Antomani fazendo o consultor de rima pelo Curto Circuito Fest. Rodamos algumas cidades. E em Tietê já tinha uma galera que improvisava, que batalhava. Então a gente foi mais direto ao ponto com uma atividade que a gente pega o gancho do adversário e aproveita para criar a nossa rima. Então por exemplo, eu vou começar aqui, estou aqui você sabe como é, no meio da praça, queria um café, aí ele continua, queria um café, só que aqui não tem, vou ver se um chá fica tudo bem, se fica tudo bem, então vou lá pegar, mas hum. se não tem um sorvete eu vou tomar, um sorvete eu vou tomar, só que tá, entendeu? É onde você pega a última frase e inventa. A última frase do verso da pessoa e se recreita com a sua ideia. Exato. Quando você estiver numa batalha, por exemplo, 4x4, e o cara deu uma resposta foda e você não consegue pensar rápido, você só repete a última coisa que ele falou e de lá vai vindo a criatividade para você concluir. É uma forma de você expandir um assunto e automaticamente. Começa a fluir as ideias para outros assuntos. Rolado como supor de mas aí quando vocês não chegavam, eu tomei um açaí. Tomei um açaí porque eu tô pronto pra guerra. Eu tomei um açaí porque é claro, eu sou da terra. Eu sou da terra então, cê pode ir pra Eu tô aqui fazendo um freestyle pro irmão. Fazendo freestyle com irmão, eu sou da terra, eu sou o arro. Felemente eu tô tô amendo. É um jeito rápido de você linkar temas sem se perder. Você pode ver isso também numa faixa do disco do Slim, é o primeiro dele. É um rap de improviso junto com um rapper foda de Diadema, G-Box, que eles fazem isso, foi aonde eu aprendi essa técnica. Eu vou Show, mas espera um pouco que acho que meu celular tocou Alô, não dá pra ouvir porque eu tô cantando Liga mais tarde pra mim que depois a gente continua conversando Continua conversando igual o diálogo que está tendo De repente vocês vão ouvindo e vão se envolvendo Ele fala e eu pego o gancho e vou rimando Preste atenção porque é o tipo de rima que estamos executando Executando a rima tipo matando, acabando com ela E no sepulcro dela todo mundo vai colando Para fazer o velório, a rima porque sou notório Então se liga e sim não tá de suspensório Não tá de suspensório porque não é na calça tem cinto, pode crer, hip hop é isso mesmo que eu sinto E aqui eu brinco, rimo, trinco, quando estou rimando não paro de representar A cara é essa, pode ter continuar a rimar Eles fazem rap 4x4 quatro quatro, e ele sempre repete a última palavra do outro E o assunto vai rodando Como ele tá cansado, a atenção eu peço Ele pediu então agora na rima eu começo Tipo não tropeço, trabalho em equipe E vou dançando, balançando em cima do jipe Em cima do jipe, Slim também vai rimando, improvisando Depois do show agora um freestyle, bem feito meu freestyle pela galera. Eu sei que é aceito. Se é aceito, todo mundo tá curtindo. Enquanto M se rimando, todo mundo vai ouvindo, distribuindo boas rimas. Subo em cima e não vacilo, pode crer, maluco aí na rima eu domino. Se ele domina, eu também domino. Chego tranquilo, mostrando porque o hip hop é o ar que eu respiro. Fazendo freestyle em qualquer lugar em cima do Jeep. Eu faço convite, rimo sem sair do pitch. Na descrição, você pode deixar o seu e-mail, o seu WhatsApp, se você quiser saber mais sobre. Se você curte as camisetas que eu uso, é da O Seu Crânio Trinca, uma marca que apoia a gente. Tem aqui o Instagram deles. Meu Instagram é Daniel Garnett, se você quiser mandar sua pergunta lá sobre o próximo vídeo. Um abraço. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Displique o Consultor de Moda não, Consultor de Rima.